Olha aqui pra vocês verem a, a barragem A barragem acabou de estourar Em feijão Acabou com tudo, cara Tudo, tudo, tudo Restaurante Todo mundo tava almoçando Acabou com tudo Olha pra você ver. Acabou tudo, ó Olha aí, galera Vem, galera, ó Acabou com tudo tudo, tudo, tudo. Tem nada mais, nada. Portaria. É aqui baixo, gente. Nada, nada, não, nada. mas mano. agora é se você arriscar aí, meu filho, só, conforme for, você Acabou. vai junto. É. Enquanto aquilo ali não para. Você vê? Nosso dios, que é isso. Não, onde Tudo, levou tudo embora, hein? Essa é qual eu delas, vou... na verdade? Eu... Ah, uma tem uma, uma tem uma máquina lá no que canta lá que é aquele lá. Máquina, então tem um clarinho lá de canto lá. Ó, ah, o que vai empurrando, ele agarrou lá. Ah, rapaz. Meu Deus do céu. Transformador, foi tudo em ordem. Eu tô sem saldo. Vem do céu. Vamos pra casa, né? Vocês têm que bater lá no condomínio. Nossa, o Deus, que isso. Não, ônibus, tudo, levou tudo embora, hein? Essa é qual eu delas, vou... na verdade, ô? Eu... Ontem ah, uma, uma, uma tem uma máquina, olha lá no que canto, lá, que é aquilo lá. Máquina, meu Deus. Então tá olha lá no que canta lá, lá. A máquina que vem, vai vem empurrando, ela agarrou lá. Ah, meu Deus do céu. Transformador, foi tudo embora. Eu tô sem sal. O segundo corpo de bombeiros é que houve o um rompimento de uma barragem. A princípio, ainda não é oficial, essa barragem seria da Vale. A mesma proprietária da Sabarco, onde houve aquele rompimento da barragem em que 20 pessoas morreram. A informação que a gente tem aqui é de que o Arcanjo, o helicóptero do Corpo de Bombeiros, já está no local e a, e a informação é de que há vítimas e que elas seriam transferidas especialmente aqui para Belo Horizonte. Nós tivemos acesso a fotos e vídeos que mostram ah, um cenário de muito barro, a área ali da região bastante tomada por rejeito de minério. Ainda não há informações de vítima, nós estamos a caminho dessa barragem que fica no município de Mário Campos, próximo a Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte.